Olá galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera fica comigo seja esse vídeo até o final que eu vou te ensinar a você aqui como adicionar uma página tá bom você vincular a tua página que agora na tua DM, tá bom na, na tua conta de anúncios muito importante esse ponto beleza então se você já gostou da ideia desse vídeo aqui cara dessa aqui embaixo já se inscreve no meu canal beleza deixa aqui o, o teu comentário ativa aqui, que seu like ele ativa o sininho é tá muito importante também quem muita gente está reclamando hein, que não está recebendo aqui os meus vídeos então cara é impossível que você não ativar o sininho tá o, o youtube não vai te notificar tá bom e outro ponto também Tá? Essas aulas aqui são complementos de, de aulas anteriores, passo a passo, bem, bem direto ao ponto, bem curtinhas para você aproveitar bem o conteúdo, tá bom? Vou deixar aqui na, no card que eu passando aqui, tá bom? A playlist para você estar tá acessando e também, né, aqui também debaixo da descrição do vídeo. Beleza? Vou para o nosso conteúdo aqui que agora é a parte que nós vamos fazer agora acontecer. Bora! Então, no canto aqui esquerdo, tá? Você vai vir aqui em páginas, ok? Você vai vir em adicionar página, tá bom? Adicionar você vai colocar aqui, ó. Tem três opções adicionar a página solicitar acesso a uma página ou criar uma página nova então nós já acabamos de criar uma página nova tá e aqui nós vamos só adicionar uma página porque nós já criamos vamos, vamos colocar uma página já, já existente tá bom caso que você não tenha essa página ok você pode clicar aqui volta não tem problema cria uma nova página tá que eu já ensinei isso aqui já no nosso canal aqui se você clicar aqui embaixo do vídeo aqui, que você vai estar acompanhando agora esse vídeo ou que no card aqui ou na é, na nossa playlist Beleza, então vamos clicar. aqui, vamos adicionar uma página, clique aqui. Vamos procurar que a nossa página Você vai dar o um nome aqui. Ó, nossa página foi gestão de tráfego. Lembra, olha só, já, apare já aparecemos aqui ó: gestão de tráfego. Então foi nossa página. Você vai clicar nela. Beleza, eu vou colocar agora em adicionar. Beleza, adiciona tranquilo. Ó, nossa página já foi adicionada. Você pode fechar isso aqui, tá? Ó, nossa página já foi adicionada. Beleza? Então, esse processo aqui é bem simples que você tem que fazer, beleza? Então, nosso conteúdo de hoje foi isso aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui, ó, teu, teu like aqui embaixo. Deixa seu comentário, vai ser muito importante, beleza, galera? Um forte abraço, fica com Deus, até o um próximo vídeo!